Tô aqui com meu meu Música Música Música para Música pra mostrar pra você que Isso não é um Música rosa, você vai ver é muita batalha, você não vai esquecer. Não vai esquecer. O tá batalhando. Tão conquistando. E ele vai mostrar pra Fala, galera, aqui é o ELC. Vou mostrar pra vocês como eu cheguei até aqui. Vamos lá. Se eu cheguei aqui, você também pode chegar. Não desista do seu sonho que você vai realizar. São anos do YouTube e eu não vou parar. São muitas batalhas e eu sei que eu vou conquistar. Dia, São dias dia, dia, após dias de pau. Eu tenho foco e não paro. Tá fazendo essa grana girada com meus manos do lado Sem quem tá comigo e sem quem vai me ajudar Mesmo eu sendo tão falho Aí, aí, sei que o caminho é difícil Mas se cair, se, se levante Para a luta, quem tenta sempre consegue Aqui é tipo o que que O flash a gente corre. Mantenho minha mente forte. Yeah.